Aí eu fui pro pânico. Isso que eu ia perguntar: como é que você foi parar no pânico, irmão? Eu saí da MTV e aí eu lancei meu primeiro especial de comédia que eu gravei lá no Beverly Hills, tá. que entrou no Netflix. E aí eu fui no pânico para divulgar isso. Aí Ué, lá que pro... eu conheci o Emílio, o Emílio trocou ideia comigo lá, gostou da ideia, gostou de eu ter feito meu especial, uh -huh, eu uh -huh. mesmo ter produzido o especial de comédia e tudo. E aí terminou o programa e ele falou: Você não tem umas ideias aí pro pânico, não? Uau, uau. Aí eu falei: Meu, <risos> tem um monte. Tem aí, bonitão? Eu não tinha nenhuma. Aí Meio eu fui pra, pra casa. Caralho. Fui pra casa, abri os cadernos que eu tinha de anotação e falei, mano, o que, que é o pânico aqui desses, <risos> dessas que que ideias serve, todas? Né? Aí eu separei 10 e falei, ó, oh, posso ir aí? Ele falou, pode, eu fui lá, mostrei as ideias, ele falou, fechou, começa aí, já tal. Que legal, cara. E aí eu fiquei lá e foi um ano, né? Fiquei lá um ano com vocês. Foi, mano, foi uma experiência da hora, porque eu nunca tinha trabalhado num programa daquele tamanho que tinha. Mano, era uma linha de montagem era o gigante, bagulho. Era, gigante, era o tempo é. inteiro Engue Eng, o tempo inteiro todo mundo correndo, imagina. É. Nunca Com tinha... muito assim, trabalho. Eu nunca tinha... É, mas eu era nunca era tinha gigante, visto é. aquilo, sabe? É, o pânico era... e... e foi legal, no começo eu consegui testar um monte de coisa, testar um monte de quadro. Mas aí, rapidamente, eu fui engolido ali também pela mecânica do programa, né, meu? Que era, tipo, muita coisa pra gravar, os meus quadros ainda não estavam dando certo. Meus quadros gastavam 5 mil e era 3 minutos. O outro quadro gastava 10 e era 20 minutos. Aí, acabava... Fui indo pra trás, e aí quando eu fui ver eu não tava gravando mais nada Os últimos quatro meses do programa eu não gravava nada, eu só ia lá no programa da rádio Porque eu ficava sem graça de receber o salário e não Sei tava fazendo nada. nada Então eu falava, gente, quanto que eu gravo essa semana? Putz, essa semana não vai dar Gente, quanto que eu gravo essa semana? Essa semana não vai dar E essa semana? Pô, essa semana vai dar só pra gravar esse Aí gravava e não entrava no ar porque entrava E aí ficou os últimos quatro Eu, eu percebi que eu ia sair no... em outubro já em outubro, setembro, já setembro, setembro, eu falei, mano, não tem como os malucos tá me pagando, que eles me pagam pra não fazer nada. Eles já viram, já falaram, bom, deixa o Patrick assim, no ano que vem, não paga aí. Já é. E foi o que aconteceu. É, mas foi muito numa boa. O Alan chegou pra mim e falou, ô oh, Patrick, eu falei, não vai rolar mais, né, ele? Eu falei, não, eu já tava sabendo, velho, não tem problema. A grana comprei o Chevette e reformei o AP. Não, você sempre foi um cara muito legal com a gente. Mas foi, né? muito, foi, foi uma muito, experiência muito boa, tá muito. ligado? Porque me rendeu coisas boas, tá ligado? Rendeu amizades, eu estar tá aqui é, hoje é por causa é. daquela época. Claro, Tipo, claro. Eu, eu conheço vocês, eu não passei lá no programa não, três vezes. Não, não. A gente tá conviveu, pô. É, uh -huh. A gente ficava batendo papo naquele estacionamento morfético com frio. Sim, com lá do, do, do, do o cachorro saco. quente lá. Puta que. No dog lá. Sim, frio pra caralho, Frio pra caralho. Duas e meia da manhã do domingo tava aqueles carros descia a 12 bebum de dentro do carro lembra uhum. aí todo mundo mais... ah! Puta! Sim, eu lembro disso. Aquilo era infernal. Eu lembro cara. disso pra caralho. Aquilo era um negócio Ficava infernal. todo mundo ali na reunião esperando um Lembra? falar que ia embora. Opa, <risos> oh, bola já foi. Se o bola já foi, acho que todo mundo já pode ir. <risos> ficava todo Quem que é o primeiro a ir embora? Não, não pode ir embora ah, primeiro, que senão pega mal. Pô, tinha dias que a gente ficava até cinco da manhã. Ficava. Né, tinha dia que tava ficando claro. Era um bagulho infernal. Perdemos, <risos> hein? <risos> aí, fudeu. Porra. E aí? Pô, foi e semana... bem não, hein? E semana que vem? Aí o cara vai embora aí. É assim que você quer ganhar? <risos> Puta que pariu. Não, eu vou ficar aqui na calçada que isso vai me fazer é, ganhar. É, vai lá me então. Deu um... <risos> me deu até um repil. Olha, o cu deu uma... <risos> Mas é, sem Mas demagogia... Parte, não, sim. sem demagogia nenhuma, foi muito importante pra mim ter passado por lá mesmo. Quer um cafezinho? Eu quero, mano. Puro ou com a chuca? Purinho, purinho, purinho. Purinho. Foi muito legal ter passado por lá é também, tá? Até pra ver o que que eu quero e o que que eu não quero, tá ligado? Perfeito. Fazer da vida. Perfeito. Manja, tipo, lá no Pânico, todo lugar que eu passo eu tento aprender alguma coisa e levar pessoas de lá depois comigo, tá ligado? E no Pânico, com certeza, eu aprendi coisas legais pra caramba. Aprendi o que que é ter uma ideia tua com 20 pessoas envolvidas, qual que é a responsabilidade que tem daquilo, sabe? Tipo, porra, tu deu ideia, porra, tu tem que fazer pra caralho. Porque, mano, tem, tem meia dúzia que acordou pensando naquilo naquele uhum, dia, sabe? E uhum. isso é uma coisa que, meu, você tem que ter a responsabilidade. Né? saber o que está que acontecendo, Sim. as pessoas que estão por trás, tá ligado para fazer a tua ideia virar. Isso é uma coisa que é uma mentalidade que você aprende só estando lá, velho. Porra, eu trabalhei no maior programa de, de humor que o Brasil já teve, eu posso dizer isso, tá ligado? Mó que já teve? Tra tra trabalhamos, Carai, porra, cara, numa Mó boa. Que Já teve? Meu, olha só, você eu, foi... eu não sei se você percebe porque você sempre teve lá dentro, tá ligado? Mas na época que eu estava na faculdade, 2005, 2006, 2007. Mano, o que, que vocês faziam era um absurdo. E não existia internet, tá ligado? tava um... tá engatinhando, Mano, né? Mano, porra, velho. Vocês pautavam o jeito que as pessoas brincavam na, na faculdade, é. entendeu? Ah, as... mas os estrapalhantes fizeram isso. Não, tudo bem. Caceta também. Tudo bem, só que é? era um programa de sketch, né? O de vocês não, sacou? Tipo assim, é. É, o Trapalhões é. era um programa de esquetes. Sim, sim. O Cacete do Planeta era um programa de esquetes. E de reportagens também. Não, mas era reportagem esquete. Nada ali era pra informar o que tava acontecendo. Era tudo uma paródia, tudo. Hum, vocês faziam é. uma parada que vocês estavam todo dia no rádio. Todo e aí um no domingo dia. coroava aquela parada maluca que todo mundo tava esperando que repercutia a semana inteira, velho. É, é. Mano, se tá bom, você quer falar que não foi o maior? Não dá pra falar que não tá entre os cinco maiores. É impossível falar que não tá entre os cinco é, maiores. É, o Pânico, assim, né? eu acho que ele foi um programa que ele rompeu com a televisão, certeza. Até porque... Ah, sim. Porque, sim, assim... É. O eu... que, que ele trouxe? A ruptura que o Pânico trouxe pra... Mas foi acidental. Pra mas tudo é acidental, vai é. nada é proposital, né entendeu? Na verdade, é muito legal eu Nós te falar isso. eu sem saber o que é fazer. Uhum. Né bola? Eu me recordo muito bem, bola, provavelmente, óbvio também, da gente tentar estar tá contratado... Pô, ficamos seis meses sem salário, né, Boleta? Sem, sem ganhar nada. Mas a, a nossa via, vontade era estar dentro do do jet set, vai do, do, do como é que eu posso dizer a palavra? Dentro da do, turma do. Não é na turma tem um nome. Cockpit. Né? Não dentro do do do establishment. Sim, entendi. Dentro do establishment. Sim, entendi. Nós queremos estar inserido é, naquilo. Ele fala inglês. Sim, establishment. É, ele fala inglês. Sim. Até porque a gente falou assim, pô, Não, não mano, mano, é, mano, tem um bagulho aqui que esse pá vai voar muito. E, mano, tem que estar tá aqui dentro desse bagulho. Não, bicho. A gente já tá no estabelecido. Só que, assim, como a gente tava na rede TV, ninguém queria que a gente estivesse no establishment. E, e todo mundo desprezou, mano. Os caras que eu na todo mundo cagou, né? Aham. Uhum. Ah, é, filha das putas. Foi meio isso. Então agora, a gente, se vocês não querem vir aqui, nós vamos até. Foi uma. Uma, uma... uma virada de chave, na verdade. Sobrevivência. Né, não, e também. Não foi... bola. é bola. Precisamos sobreviver em seis meses. Aí pronto, virou essa porra louca. Brincar, de Eu... falar, isso aqui vai durar seis meses, mano. Não vai passar disso. É, de é, nem contratar. Ou 15 anos. Sim, sim. Então foi meio isso uma, uma reação àquilo que. A galera cagou pra gente. Sim. Então eu falo, ah, é, filha da puta, então vamos fazer, vamos pro choque. E, não, e, e o que o Pânico trouxe também, velho, tipo assim, você não consegue imaginar o CQC Brasil sem a influência do que o Pânico foi, tá ligado? Que já vinha daquela coisa de, meu, você pega o cara inatingível e vai lá e, mano, zoou o cara na frente de todo mundo na câmera, tá ligado? Vocês fizeram isso. E aí o CQC veio depois e continuou fazendo isso, mas vocês já tinham aberto a porta lá atrás, tá ligado? Eu acho que, mano, é, um, é uma coisa muito grande o que, o que o Pânico conseguiu fazer por 15 anos sem parar, velho. Esse Não é, do... é Qual que é o meu aqui? Esse. É meu. Tá. Esse é do Mar. Esse é sem nada. É. Você é purinho. Então, pra mim, poxa, ter, ter estado lá, velho, porra, legal, ter cara. participado, ter, ter... Mano, poxa, eu, eu, eu tive no roteiro do Danilo Gentili, que virou o que é o Danilo Gentili. Eu tive no primeiro roteiro do primeiro Bom, programa dele. Top show do Brasil, Danilo. Tá ligado? Eu é. participei, de uma certa forma, por um ano, do maior clube de... Com... Maior grupo de comédia, um dos primeiros que teve no Brasil, que era o Clube da Comédia. E hoje eu tô lá no Clube do Minhoca. Mano, eu, eu, eu, eu gosto de imaginar que eu tô me rodeando de pessoas relevantes, sabe? Tipo, eu acho que é essa Mas parada. Mas é do caralho, exatamente. É a não, parada precisa é... ser, não, Eu não quero ser o melhor, quero isso, estar entre os melhores. É não, tá eu nunca quero ser o melhor de onde eu tô, brother. Nunca. Eu só Tá, estar tá ligado? Entre... Eu tô lá no Clube do Minhoca, eu tá não somar, sou o mais né? engraçado é, que tá passa lá. Somar. Tá ligado? Eu tô lá pra, pra aprender alguma coisa, pra tirar alguma coisa, né, meu? Pra... Eu fiquei...